Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo Ricozco, nós estamos numa sequência de 12 vídeos falando sobre coisas que fazem a gente perder tempo. Esse já é o nosso quinto vídeo, então se você não assistiu os vídeos anteriores, eles estão aqui embaixo na descrição do nosso, do, deste vídeo e você pode acompanhar todos eles para entender um pouquinho mais da série e aonde a gente quer chegar. Esse quinto vídeo nós vamos falar hoje sobre se preocupar com o que as pessoas vão dizer. Por que, que isso é uma coisa que faz a gente perder tempo? A gente deixa de entrar em ação, a gente deixa de fazer coisas simplesmente pelo fato de pensar o que, que as pessoas vão falar sobre nós ou vão dizer da nossa ação. Você quer exemplo sobre isso? Alguém que de repente abandona a comer carne e vira vegetariano. Quantas pessoas vão criticar que essa pessoa vai estar com problemas de saúde e vai ter problemas sérios no futuro? Quantas pessoas realmente vão dar apoio para ela? Normalmente a maior parte das pessoas que critica essa decisão é, uma, é o tipo de pessoa que ela nunca passou por essa experiência e ela nunca tentou fazer algo que você está fazendo. Outra coisa, um exemplo, de você simplesmente é, se preocupar com o que os outros vão dizer. De repente você entra numa dieta, quer perder peso, ah, mas por que você vai perder peso? Isso não vale a pena, depois você vai engordar de novo. Você começa a aprender um novo idioma, ah, você vai desistir disso, disso aí ainda, isso não vale para você. Você tem um projeto novo que você quer apresentar na empresa? Ah, você vai apresentar esse projeto? Eles não aceitam de qualquer jeito. Isso aí, ó, ó balela, esquece! Ninguém vai dar atenção para isso. Tá perdendo seu tempo. Tá achando só porque você é novo aqui que você vai conseguir? <risos> Eu tô tanto tempo aqui, ó, já tô cansado de ouvir essa história. Alguma dessas coisas parece familiar para você? Isso tudo é quando a gente começa a dar ouvido para as pessoas que a gente não deveria estar dando ouvidos. Quando a gente quer fazer uma mudança, a gente precisa estar, primeiramente, emocionalmente preparado. Por quê? Quando a gente está preparado emocionalmente, essas críticas que vêm para cima da gente, a gente consegue lidar muito mais facilmente. E como que a gente lida com essas críticas? Primeiramente, a crítica não é pessoal, toda crítica que ela chega até você, ela é igual a um pensamento que está sendo dado de presente para você. Para ficar melhor, para você entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou contar uma história sobre o aprendiz, o discípulo e o seu monge. O aprendiz, ele chegou e perguntou para o monge uma vez e disse assim, mestre, me diga, o que eu faço quando alguém me xinga? Daí o mestre ficou quieto, ainda não respondeu. O discípulo reformulou a pergunta, mestre, o que você faz quando alguém te xinga? E ele disse, nada. O discípulo ficou indignado. Ele chegou e perguntou mais uma vez, mas mestre, ele está xingando você com palavras de baixo calão, os palavrões. Nada, eu não faço nada, disse o mestre. Mas mestre, ele está xingando a sua mãe, daqueles palavrões horríveis, daquilo tudo que é horrível para a sua vida, o que você faz? E o mestre, com toda a paz do mundo, disse Nada. Mas isso é impossível. Por que, mestre? Isso é como se fosse um presente, meu filho. Se você está aceitando um ataque de raiva para cima de você, algo que estão falando, cabe você aceitar ou não o presente. Se você não aceitar o presente, isso não chega até você. Então as coisas que estão sendo faladas para mim, elas são como um presente que eu ensino não aceitar. Então, moral dessa história é... Se você quer aceitar a crítica, aceite, mas o problema é seu, são dois trabalhos, um para aceitar e um para se livrar disso depois. O que você precisa entender é que a crítica não é pessoal, é simplesmente muito mais fácil criticar os outros do que tentar apoiar e ajudar essas pessoas. O Leandro Karnal ele falou um tempo atrás, se você quer perceber o seu verdadeiro amigo, conte para ele as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, as suas conquistas. Tudo aquilo que você está conseguindo, meu, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Meu trabalho vai de vento em popa, minha empresa está indo maravilhosamente bem. Troquei de carro e observe a reação do seu amigo. Quando você vê o seu amigo de verdade, ele vai dizer: Cara, que fantástico! 10, toca aqui, vamos tomar cerveja, vamos fazer alguma coisa. Ele te convida, ele se empolga junto contigo. Aquele amigo que é o amigo, ele normalmente vai te questionar assim, ó, oh, tá ganhando dinheiro, hein, tá poder, né, só os ricos mesmo que vão conseguir isso, né. Então você tem uma diferença de realidade nisso aí tudo. E quando você começa a entender que você precisa viver a sua vida, é você poder seguir e avançar naquilo que você gostaria de fazer. Você vai entender que você vai parar de se preocupar com o que os outros vão dizer, porque você tem um objetivo, você tem um foco específico daquilo que você quer. Então, como uma forma de se desenvolver, anote realmente o que que você acha que são coisas importantes na sua vida, quais são os valores para você. Família, amigos, fé, religião, espiritualidade, enfim, amor, o que você imaginar que é importante. E comece a pensar de que maneira que você vai lidar com isso quando alguém questionar a uma opinião contrária da sua, nada mais é do que choque de valores. Quando você começar a anotar isso, você vai perceber que as coisas são diferentes na sua vida. Para se desenvolver um pouquinho mais, aproveita, eu botei um PDF aqui na descrição do vídeo, que são exercícios que vão te ajudar a desenvolver um pouco mais, para você aprender a se preocupar menos com os outros e se preocupar mais com você. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like aí no, no vídeo, aproveita, compartilha com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!